No programa de hoje nós vamos entrevistar a gerente da Bom Sucro no Brasil. A Bom Sucro é uma plataforma que discute o tema da cana de açúcar, inclusive apresenta, né, propõe uma certificação que é bastante usada pelas usinas de açúcar álcool aqui no Brasil. Já passou da hora! Lívia, obrigado por ter aceito a nossa, o nosso convite para a entrevista. Obrigada a vocês, Marcel. Obrigada pelo convite. Olivia, é... primeiro assim, o setor sucroenergético é um setor muito importante para o país, né? O Brasil, ele produz etanol, produz açúcar, exporta muito açúcar. Além disso tem uma parte nova sendo desenvolvida no setor, por exemplo, em relação a plásticos, né? A própria geração de energia elétrica. Então, antes de, de entrarmos em detalhes, né, no que no que faz a Bom sucro, eu queria que você comentasse um pouco sobre a relevância do setor sucroenergético para o país. Tá ótimo. É, acho que como você muito bem introduziu, né, Marcelo, o Brasil hoje ele é o maior produtor mundial, né, de cana de açúcar. É, e aí quando se fala de açúcar e etanol, a gente gira ali em torno do primeiro e do segundo lugar, depende do, do ano. É, e quando a gente olha para a cana de açúcar e os números, né, acho que ela representa aqui no, no Brasil, são números muito expressivos, então a gente está falando aí de cerca de 1,1.2% do nosso território, que é, já é continental, tem cana de açúcar, né, tem cana ali presente. Hoje essa produção está principalmente concentrada ali na região uh, nordeste, na região centro-sul, né? Mas a gente está falando também, por exemplo, de por volta de 70 mil produtores de cana é, e que 30% da, das cidades no Brasil hoje tem atividade econômica supraenergética ali presente, né? Então, acho que... É um setor que, de fato, tem um papel é, econômico muito importante, gerador de receita, né, também recolhe impostos. É um papel social, acho que muito, muito relevante também, por ser gerador, grande gerador de empregos e desenvolvedor ali de algumas regiões específicas. E também um papel, acho que ambiental, né, de, de preservação dos remanescentes que a gente tem de alguns ecossistemas, o setor também é bem ativo nisso, né. Então, acho que... De forma geral, são esses três grandes papéis que eu enxergo para os setores que trazem esses números bem expressivos que a gente que a gente tem, né? É, a, a, mas apesar desse desempenho, né, realmente é um setor economicamente muito importante, né, é, gerador de renda no Brasil. É, a própria Repórter Brasil tem mostrado que há problemas, né? então há problemas relacionados ao trabalho, há problemas relacionados à questão ambiental, né? a, a chamada mudança de uso da terra, é, a, a questão das queimadas né? tem sido razoavelmente equacionada nos últimos anos, né? então é um fator positivo de mudança. É, e de, mas dentro desse, desse pacote de problemas, existem soluções sendo encaminhadas e aí certificação é uma delas, né? Ou, ou, ou a, outras, é, outros instrumentos que a plataforma Bronsucro propõe que também são soluções para esse setor. Então, é, queria que você comentasse, falasse um pouco sobre isso, né? É, como a certificação ajuda ou qual, e também como a plataforma né, se propõe a, a resolver esses problemas. Legal. É, acho que antes de, de entrar né, no mérito da certificação, acho que é o que você falou, não dá para negar é, o histórico né, desse setor, principalmente aqui no Brasil, que começou lá na época das capitanias é, hereditárias, que os primeiros engenhos de açúcar é, foram fundados, a gente sabe as bases trabalhistas em que, em que esse setor, infelizmente, foi foi criado, né, uh, mas acho que é muito evidente que ao longo dos anos, é, o, o setor em si buscou a melhoria, buscou profissionalização, buscou melhores práticas, tecnologia, também se diferenciar e deixar, acho que, essa imagem do passado é, para trás, né, e acho que antes também de entrar na certificação, acho que no Brasil é que a gente tem um papel muito forte da legislação, que também se fortaleceu muito do ponto de vista é, ambiental, trabalhista, então, acho que por fruto, né, acho que de movimento do setor, mas também nosso como país, de evolução legal e enfim, é, essa realidade do setor mudou, né? E acho que casando esse, essa conversa com a certificação, né? Qual, qual é a proposta de uma certificação? E aí, não só bom suco, mas acho que qualquer tipo de certificação é que trata aí de algum aspecto da sustentabilidade. Acho que, primeiro de tudo. Uma certificação, ela vai trazer uma melhoria de desempenho, né, então ela, ela vai te trazer uma, uma referência é, metodológica com critérios, com práticas, é, com indicadores é, que você pode cumprir, né, boa parte delas são voluntárias, né, e que visam melhorar o teu desempenho, de que é, começa por aí, né, e, e são metodologias que não foram criadas aleatoriamente, elas foram, tiveram todo um processo de consulta, de colocar pessoas... É, juntas para pensar o que seria um denominador interessante. Então, acho que essa melhoria de desempenho por conta de ser uma referência né, metodológica é acho que é o primeiro ponto em que a certificação ajuda. Né? Acho que o segundo ponto tem muito a ver com o mercado. Né? Então, hoje uma certificação ela é uma prova que você entrega, que você mostra né, é, para o mercado, já que hoje em dia não basta só você falar que faz e mostrar. Né? E acho que essa é a tendência que a gente vê cada vez mais. Né? Então, é uma, uma certificação, ela torna uh, uh, alguém, uma organização elegível a, a acessar mercados mais exigentes, é, por exemplo, a atender seus requisitos de, de clientes. Então, é algo que você vai mostrar para o mercado que você tem aquele, aquele desempenho, ou aquela característica né, diferenciada. E acho que um terceiro e não menos importante é aspecto que a certificação ajuda, uh, uh, seria que ela é uma ferramenta de gestão de risco, então no final se resume a isso, ela vai te trazer elementos é, para o negócio e ajudar a endereçar, eliminar ou mitigar, enfim, diversos tipos de risco que existem, então riscos de não conformidade legal, risco de imagem, reputação e um risco socioambiental também, então acho que são Principalmente esses três é, elementos aí que eu vejo, a certificação ajudando esse movimento, né? Melhoria de desempenho, ser uma prova para o pro mercado e também ser uma ferramenta é, é de isso. Olivia, e com relação a, a, ao volume de, de toneladas certificadas ou usinas que possuem o selo, né? Como é isso no Brasil? Muitas empresas já estão certificadas, né? É, a, e, e qual é a previsão? É um mercado em expansão? A ideia é, é, é atingir cada vez mais usinas? Ou, ou é um setor que, vai se, que fica mais restrito a um nicho mesmo? É, falando de números é, globais, hoje a Sucro tem 134 usinas é, certificadas, sendo que 72 ficam aqui no, no Brasil. É, e quando a gente olha aqui para os números né, do Brasil também em relação ao mundo, o Brasil vai ser sempre é, pelo menos uns 80% de tudo que é certificado Bom suco hoje em dia, dependendo se a gente estiver falando de cana, de açúcar ou de etanol. Pelo menos o Brasil ali vai representar por volta de 80%. E a gente, é, esses números eles vêm crescendo, então acho que na tua segunda pergunta, se é algo que vai parar, vai estagnar, ou a ideia é crescer, eu acho que vem se mostrando algo... É, ascendente, né, uma curva ascendente ali de crescimento. No Brasil, a gente está falando aí de por volta de 350 a 400 usinas, algumas hibernadas, enfim, mas que existem que podem né ser, ser elegíveis a essa certificação então acho que é o um mercado sim que para o setor superenergético ele tende a, a ao crescimento né uh, e aqui no Brasil a gente está além das usinas né das 72 a gente tem duas associações de produtores de cana independentes né das usinas que são também certificados então além de ser um movimento para abraçar o processamento da cana né a área industrial a gente também está falando de de um movimento da, da parte de produção, né, da produção agrícola é, de cana-de-açúcar. Ok. É, existe um, uma questão que nós levantamos com regularidade na Repórter Brasil, que são grandes empresas, né? a gente tem nesse setor do agronegócio, existem muitas grandes empresas, em que elas criam... Uh, é, elas segmentam entre uma área, uma, uma área da empresa que é certificada E que consegue acessar mercados mais exigentes Cujos trabalhadores nesse setor também são melhor atendidos Porque tem essa inspeção externa né? E uma área da empresa que não segue os mesmos critérios né? eu, eu, Pelo que eu conheço da Suco, Há também esse ponto relacionado à, à plataforma Ou seja, vocês certificam grandes empresas Mas só parte das usinas... É que tem o selo, né? Outra parte da empresa não tem. Eu vejo isso como um problema. Como é que vocês enxergam e respondem a essa crítica? É... é... Hoje na Bonsucro, né, como que funciona? A, uma usina, ela é a dona do certificado, em geral, né, quando não é um produtor independente, e a área industrial, ela é sempre 100% certificável, né, não existe certificar metade da, da usina, da indústria, uh, e, e a outra metade fica sem. Então, para a área industrial, é, a certificação cobre 100%, no entanto, para a área agrícola, é exatamente o que você falou, então, uh, existe a opção de selecionar esse escopo, né, da, da sua área de certificação para entrar, e isso sim ao longo dos anos trouxe é, algumas críticas, trouxe alguns é, problemas de se escolher né, áreas que são mais ele, são elegíveis, têm características melhores do que outras é, mas na Bonsupro hoje né a gente a gente enxerga que temos um, uma tarefa de casa temos algo para melhorar no padrão e exatamente em relação a isso, é, inclusive o padrão está passando por revisão no momento e essa é um dos pontos chave né, dessa revisão, a gente está alguns critérios mínimos é, para serem uh, levados para 100% da área de, de fornecimento de cana, né? seja cana de áreas próprias, arrendadas ou terceiros, é, a ideia é que o próximo passo seria ter esse, esse denominador mínimo, né, esse, esse conjunto mínimo de critérios que vão ter que ser levados para é, toda essa área de produção. Isso, com certeza, é desafiador, acho que do ponto de vista de quem implementa, porque nem sempre as usinas, elas têm gestão, né, de, de tudo isso que acontece não, na cadeia de fornecimento, a gente sabe que existem é, desafios e a discussão agora justamente é isso, né, criar esse, esses requisitos mínimos para garantir, acho que, confiabilidade, garantir... Um risco muito menor, uh, sem uh, onerar e sem ser algo né, inatingível. Então, acho que tem esse, esse balizamento aí muito importante para fazer mas a gente sabe que é uma escadinha, então uh, também não dá para chegar e propor uma mudança muito radical. É, o setor está buscando né, melhorar, mas a gente sabe que são passos, né, são, são, é uma jornada, e acho que é importante ter consciência disso e ser muito razoável na hora de propor esse, esses critérios. Né? Então, acho que acho que... É muito por essa linha, né? Sabe, o modelo hoje ele, ele tem essa limitação, mas o próximo passo acho que é de fato criar essa essa metodologia comum, né? Uhum. Esses, esses requisitos comuns para a gente dar seguir avançando. Oh, legal, o, Olivia. Uma das dificuldades das certificações em geral, não é só da Bonsurco, é engajar o setor social, né? As ONGs, os movimentos sociais, o movimento sindical há muita desconfiança né, desse grupo em relação aos propósitos das certificações é, eu, eu vejo um, um problema mais grave agora, particularmente em relação aos sindicatos, porque depois da reforma trabalhista eles perderam muitos recursos aqui no Brasil, né? é, as estruturas estão menores, então eles têm menos condições em termos de recursos financeiros e humanos para acompanhar processos complexos como são as certificações. Né? Então, isso é um, é um tema que, que me traz apreensão, né? Porque eu, eu acredito que eles deveriam conhecer melhor o instrumento, participar mais, brigar mais por eles, né? Por ele. No entanto, está cada vez mais difícil para os sindicatos participarem, né? Como é que vocês veem aí na Bonsupro esse tema? que participação, né? como que esses esses grupos podem se engajar mais na plataforma? Legal. É, bom, acho que a forma mais fácil é interagir comigo, então eu como representante aqui do, do Brasil, eu a minha a minha função é interagir com a comunidade brasileira que tem qualquer interesse é, nesse setor, explorar essas oportunidades conjuntas, acho que esse é um, um caminho. É, um segundo caminho, uh, Acho que principalmente é, para os sindicatos, para as ONGs que têm atuação no setor aqui no, no Brasil. E aí, falando da bom tá, que acho que é o que eu, as ferramentas que eu consigo trazer, é... Toda, toda organização que entra na Bom Sucro passa por um processo de que a gente chama de consulta pública. Elas ficam uh, publicadas lá no nosso site e todo mundo, qualquer pessoa é convidada a entrar, ver essas organizações e se tiver algum comentário, quiser fazer alguma pontuação para bom sucro sobre essas empresas, existe um canal aberto lá no, no nosso site. Então a gente encoraja fortemente que principalmente os atores aí da Sociedade civil usem essa oportunidade para de fato munir a Bonsupro aí de, de informações que possam ser de interesse, porque a gente faz o nosso processo interno de due diligence, né, de avaliação de disso, sobre todas essas empresas que, que pedem para se filiar a Bonsupro. Então acho que esse é um, um caminho, né, é algo que pode ser feito, está aberto, está aí. Acho que um segundo, um segundo caminho é usar o que a Bonsucro uh, chama de canal de reclamação e de, de denúncias. Então, até recentemente, esse ano, a gente reformulou esse sistema de gestão de reclamação e de denúncia, a gente reformulou todos os caminhos possíveis para se reclamar contra a Bonsucro, contra os membros da Bonsucro, contra as certificadoras, contra os auditores, enfim, existe um mapa ali de, de opções para qualquer organização ou pessoa que queira reclamar, ela tem a opção de fazer isso, é, e a Bonsucro dá todos os meios ali no, no nosso site também. É, e acho que um terceiro e mais proativo, um, uma, uma terceira avenida mais é, construtiva, vamos dizer assim, é por meio de um projeto que a gente tem chamado Vozes dos Trabalhadores, é, e que ele tem o grande objetivo de disseminar a acessibilidade a esse canal de reclamação. Então, a gente conseguir chegar a mais atores uh, dentro do setor superenergético que tem relação com, com os trabalhadores, enfim, com, com as normas trabalhistas, enfim, e ajudar a levar esse canal para mais gente, né? E a gente conseguir captar mais reclamações, enfim, problemas que possam existir. Então, acho que são as três... Principais formas aí que eu vejo de, de interação nossa da Bom com uh, as ONGs, com os sindicatos também, e claro, se tiver interesse, a, a Bom é aberta para qualquer tipo de organização interessada no setor se filiar, né? Fazer parte aí de forma ativa da plataforma Bom podendo votar internamente nos nossos órgãos de governança, ter uma voz é, ativa e ajudar de fato a construir esses assuntos dentro do, do setor superenergético. Então, acho que canais não faltam, né? A gente só precisa, e é nossa parte também de levar isso é, de uma forma mais forte né? para todo mundo saber. E, mas tem vários canais aí que, que são abertos para gente, a gente construir juntos, e discutir e avançar. Para a gente fechar, você conseguiria me dar um exemplo de que alguns desses canais foi capaz de resolver um determinado conflito em alguma região do Brasil ou do mundo? Consigo, é, não posso citar nomes, mas claro. recentemente é, a gente teve um, um, um caso de um incidente com uma empresa que é membro da Bom Sucro. A gente ficou sabendo pela, pelas notícias, né? E, e a gente teve a participação muito forte de uma ONG é, que não é membro da Bom Sucro, mas que fez todo um trabalho de. de de, de nos ajudar a enxergar o que precisava ser feito com relação a essa empresa, uh, os, apurar os dados e fatos, né? Então, a gente teve essa essa participação de uma, de uma ONG que não tem nada não tem nada a ver é, formalmente, né, com a Bonsucro, mas que nos ajudou e que intermediou várias conversas para a gente conseguir entender melhor esse incidente. É, foi um incidente é, de cunho social com, com essa empresa membro da Bonsucro e que essa participação da ONG foi essencial para a gente conseguir caminhar, avançar e traçar um plano aí de, de mitigação aí do, do, dos desdobramentos que a gente teve. Legal, Olivia. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigada a vocês pelo convite. Já passou da hora!